E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver um problema de estimativa em duas etapas. E temos o seguinte, um motorista tem 28 carros. Cada carro tem quatro pneus. Ele precisa substituir todos os pneus dos carros. Ele tem 22 pneus agora. Estime o total de pneus que ele precisa comprar. A palavra-chave aqui é estimativa, ou seja, você não precisa achar o valor exato, você precisa descobrir o valor aproximado do número total de pneus que ele precisa comprar. Estimar é algo que vamos fazer ao longo de nossas vidas. Provavelmente, você faz isso pelo menos uma vez em seu dia. No seu cálculo, você pode utilizar qualquer número, mas você pode pensar o seguinte, o que eu posso fazer para torná-los mais amigáveis, mais fáceis de calcular? Se eu quisesse descobrir exatamente quantos pneus o motorista precisa comprar, sabemos que ele tem 28 carros, então 28 carros, e cada carro tem 4 pneus, então multiplicamos o total de carros por 4, e o exercício diz que o motorista precisa substituir todos os pneus dos carros. Isso significa que, se ele não tivesse nenhum pneu, ele teria que substituir essa quantidade aqui. Mas o exercício também diz que ele tem 22 pneus agora. Portanto, nós pegamos esse total aqui de pneus que ele precisa e subtraímos por 22, que é o total de pneus que ele já tem. E resolvendo isso aqui, você teria o número de pneus que ele precisa comprar. Mas convenhamos, esse cálculo aqui não é tão fácil de se fazer, não é? É por isso que nós vamos estimar. Por exemplo, o 28, qual é a dezena mais próxima dele? O 30, não é? Então eu posso dizer que o 28 é aproximadamente 30. O 4 é um número fácil de se lidar, né? E o 22 nós poderíamos aproximar para 20. Então, o 22 nós podemos aproximar para 20, e isso vai simplificar, vai facilitar o nosso cálculo. Portanto, isso vai ser aproximadamente 30 carros, sendo que cada um desses carros tem 4 pneus, e isso aqui vai nos dar o total de pneus, mas devemos subtrair pelo total de pneus que o motorista já tem. Ou seja, subtraímos por esse 22 aqui, que podemos aproximar para 20. Isso aqui é muito mais fácil de fazer na nossa cabeça. E para calcular 30 vezes 4, fazemos 3 vezes 4, que dá 12, e acrescentamos esse zero, ficando com 120. Portanto, 30 vezes 4 é igual a 120. E você ainda tem que subtrair por 20, ficando com 120 menos 20, que vai dar 100. Essa aqui é a nossa estimativa, ou seja, o número aproximado do total de pneus que estávamos procurando. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!